China pede que pessoas estoquem comida em meio à nova onda de Covid-19 Conforme novos casos Covid-19 surgiram, o governo central chinês pediu aos cidadãos que estocassem alimentos e suprimentos para atender às necessidades diárias e emergências. Também ordenou as autoridades que tomem medidas durante este período para garantir o abastecimento alimentar adequado. Em nota divulgada ao público pela internet, as autoridades chinesas não deixaram claro se a medida é para evitar possíveis desabastecimentos causados pela implementação de restrições sanitárias que dificultam o transporte de mercadorias no país. Nas redes sociais, os usuários indicaram que o aviso também pode estar relacionado às tensões diplomáticas do país com Taiwan. De qualquer forma, assim que o comunicado do governo saiu, os chineses se aglomeraram para acumular arroz, óleo de cozinha e sal. A mídia local também anunciou uma lista de itens domésticos recomendados, como biscoitos, macarrão instantâneo, suotis e lanternas. No entanto, esta resposta dos cidadãos levou a mídia oficial a tentar tranquilizar o público na terça-feira 1. De acordo com o relatório Economic Daily, o objetivo da notificação do governo é garantir que os cidadãos não se surpreendam caso entrem em lockdown. Vale lembrar que a China adotou uma estratégia de tolerância zero para a Covid-19 e adotou acordos cada vez mais rigorosos, como o fechamento de fronteiras, bloqueios e quarentena de longo prazo, mesmo que o número de infecções seja relativamente baixo. Uma das preocupações da capital chinesa é a aproximação das Olimpíadas de Inverno de Pequim, que terão início no dia 4 de fevereiro de 2022.